Né? agora sem falar de cores, elas já são instrumentos mágicos poderosos, porque elas representam um elemento fogo, né, elas